Tudo bem? Vamos dar continuidade ao tema queimadura. Nós falamos no vídeo anterior sobre a classificação da queimadura e desse a gente vai falar sobre o tratamento. Devemos levar sempre em consideração a extensão da queimadura, a profundidade dessa lesão, o tempo de exposição ao agente, a temperatura desse agente, a espessura da pele, por exemplo, um piche na sola do pé ele é diferente, a queimadura provocada vai ser diferente do, do mesmo piste na região da face porque a, a, a espessura da pele é menor. O, o tratamento disso ele é sempre realizado nesses centros especializados em queimadura. Não é que é sempre, mas o ideal é que seja porque ele é capaz de ser avaliado por uma equipe multidisciplinar que vai fazer o tratamento tanto das lesões quanto do aspecto psicológico dessa queimadura. Imagina a queimadura na face o tanto que vai afetar depois na vida desse paciente, principalmente se ficar com sequelas. Então o ideal é ser encaminhado para esses centros especializados. Aqui em Brasília nós temos o Agarram como referência disso, que é o Hospital Regional da Asa Norte. O tratamento ele vai ser tanto clínico quanto cirúrgico e isso vai depender da profundidade da extensão das lesões. Então vamos lá, quanto à extensão, é, existe a regra do no, dos nove para avaliar isso que a gente separa regiões do corpo por, por números múltiplos de 9 para avaliar essa extensão e fazer o cálculo da extensão. Então, por exemplo, uma queimadura no tronco, na face anterior do, do tronco, é, acomete 18% da superfície corporal. Uma queimadura na face anterior da perna, 9%, mais 9% da parte posterior, ou seja, uma queimadura de toda a perna seria 18%. A queimadura do tronco na parte é, anterior e posterior seria 36%. Então, baseado nessa regra dos 9, a gente tem uma medida aproximada da extensão da queimadura. Qual é o problema da regra dos nove? Ela não contempla crianças, ela não contempla o adolescente, então vai depender da idade. Para isso existe outro diagrama que ele avalia, que é esse segundo que nós citamos aqui, que ele avalia a idade do paciente e essas regiões. Então ele faz um cálculo mais aproximado do que a regra dos nove. Mas na prática os dois são utilizados. É, como nós falamos, tem a extensão, mas tem a profundidade da lesão que está no nosso primeiro vídeo, que a gente exemplificou isso bem. Queimadura de primeiro grau, mesmo com uma extensão grande, vai ter complicações menores do que uma queimadura de segundo grau com, com uma extensão menor. Então, além da extensão, a gente tem que avaliar a profundidade dessa queimadura. E aí... É, alguns autores somam essas duas: a extensão da lesão, a profundidade, a idade do paciente, para a gente fazer uma classificação quando com a complexidade dessa queimadura. Justamente porque às vezes você está num hospital. Num local que não é centro de referência e você precisa saber se precisa encaminhar ou não. Você está no ambulatório, o paciente chega com a queimadura, eu preciso encaminhar ele para o agarrão, eu preciso encaminhar ele para o hospital especializado. Então a gente tem que graduar essa complexidade. Queimaduras de primeiro grau ou segundo grau, até 10%, elas são de menor complexidade. Isso no, no adulto. Então teoricamente não precisaria ser encaminhado é, para uma internação para o paciente ficar internado. Média gravidade, então lesões de segundo grau até 20%, mas qualquer queimadura de segundo grau envolvendo mão, pé, face, pescoço, axila, grande articulação. Então essas devem ser avaliadas com, com, com melhor cuidado e muitas das vezes essas requerem internação. As lesões de grande gravidade, que com certeza o paciente deve ser internado, monitorado, são aquelas por corrente elétrica, aquelas que acometem o perigo na região da genitália, porque pode impedir esse paciente de ter su suas eliminações preservadas. As lesões inalatórias, você teve uma queimadura no ambiente fechado, respirou, é, aquele ar quente, aquela fumaça, aquela chama, pode ter entrado contato com, a, com as vias aéreas, você tem uma grande complexidade desse tipo de lesão, porque ela vai aumentar a taxa de gás carbônico, o gás carbônico tem muito mais afinidade é, pela hemoglobina do que o oxigênio e isso a gente até tem como graduar essa intoxicação pelo gás carbônico e que em alguns casos ela é grande é, o, o grande fator responsável por morte nesses pacientes. Então deve ter bastante cuidado as lesões inalatórias. As queimaduras associadas a trauma, então você chega, o paciente estava no local, um acidente de carro, por exemplo, que, que o carro pegou fogo. Você fica às vezes preocupado com a extensão da queimadura, mas ele pode ter tido um trauma abdominal, um trauma crânio encefálico, ele pode ter tido traumas associados que devem ser considerados também. Outras queimaduras, queimaduras químicas, e aqueles pacientes que já têm problemas de saúde, alguma comorbidade ainda sofrem queimaduras. É lógico que essa queimadura nesses pacientes pode descompensar a doença dele de base e ele ter complicações maiores. Vamos lá então, classificar um pouquinho isso e dar o tratamento para cada uma desses tipos de lesões. Lesões de primeiro grau, então, que a gente viu que é aquela que acomete a parte superficial da pele, em geral elas são muito dolorosas. É a lesão típica do sol. Vai lá todo empolgado na praia, tomar um solzinho, fica o dia inteiro lá, aquele brancão, camarão e toma um sol, fica bem vermelho. Essa vai ficar bem dolorosa. Essas lesões, quanto mais superficiais, mais elas tendem a doer. Então ela dói, ela incomoda bastante, mas ela tem pouca repercussão no organismo. É, o paciente vai sentir muita dor e aí o tratamento é analgesia, a gente pode dar remédios para amenizar um pouco essa dor e principalmente hidratação vigorosa desse paciente, porque a depender da, da extensão mesmo, da queimadura, o paciente tende a ficar um pouco desidratado, ele é, em alguns casos extremos de exposição prolongada, dormiu no sol, alguma coisa, ele pode até desidratar e pode ter até insuficiência renal decorrente disso. Então a gente não deve menosprezar, mas orientar a hidratação e a analgesia. Em geral é isso e depois cuidar de hidratação com a pele também. Já as lesões de segundo grau, é... não vou entrar em detalhes sobre a profundidade disso, assista o vídeo anterior. O tratamento dela dependerá dessa profundidade da extensão, como a gente falou anteriormente. Mas o importante é você avaliar de forma seriada essas lesões. Uma lesão de segundo grau que acomete, por exemplo, 20% do corpo, a gente existe na, na classificação dessas lesões uma zona de transição, que ela vai responder muito bem àquela ressuscitação que você faz no início. O que, que eu quero dizer com isso? O paciente chegou com uma queimadura, ele tende a perder muito líquido pela queimadura. Então existe uma regra de hidratação para você fazer com que esse paciente, aquele líquido que foi perdido, você reponha esse líquido. Se você não hidratou esse paciente adequadamente, aquela zona que a queimadura está... É, que é a zona de transição, como eu disse, ela pode aprofundar, ela pode aumentar a, a queimadura por falta de vascularização, por falta de chegar sangue naquela região próxima à lesão e assim você estender essa, é, é, comprometer mais e estender essa queimadura. Então a gente deve avaliar de forma seriada, fazer uma reanimação vigorosa, acompanhar essa hidratação através do débito urinário, vendo se o paciente está urinando ou não, isso é um sinal muito importante de reanimação volêmica desses pacientes. O que acontece é uma quebra de barreira, então quando a gente vê essas flick temas, essas bolhas aqui, a pele é o maior órgão do corpo humano. Ela tem uma, uma função imunológica, com, através da, da exposição do sol, você tem conversão de vitamina D na, de, na pele, então você tem importante barreira contra micro-organismos, ela é um órgão fundamental. Quando você tem uma queimadura, você é quebra essa barreira. Você tira uma parte importante de, desse, é, dessa parte do corpo humano. E assim a gente tem que estar atento para isso. Por quê? Porque você pode ter infecção secundária, você pode, como eu disse, ter perda vigorosa de líquido por quebra dessa barreira e tem que ter feito a reanimação e... O, a cobertura antibiótica para evitar infecções secundárias. Então, quando chega uma paciente com a lesão dessa, a, a tendência é que se ficar tecido necrótico, se ficar tecido desvitalizado, pele morta ali, você aumente o tempo de cicatrização e o comprometimento dessa cicatriz. Então, a cicatriz que evolui super bem, porque ela está com infecção ali, ela vai demorar mais para cicatrizar, ela vai é, evoluir com uma cicatriz hipertrófica, chamada comumente de queloidiana, por causa do, do, do tempo prolongado e maior inflamação dessa ferida. Então nós devemos limpar, tirar todo o tecido desvitalizado e depois fazer a cobertura. Qual é a cobertura? Como eu disse, é agentes tópicos, antibióticos, na maioria das vezes, gaze com coxim, e, e ataduras para manter aquele, aquele, aquela, aquele antibiótico na ferida por mais tempo. Esses, essas coberturas elas são trocadas, esses curativos, em média com 24 horas, podendo ser 12 a 48, a depender da extensão e da gravidade das lesões. Malhas e hipertrofia. Como eu disse, feridas que demoram mais de três semanas para cicatrizar, elas tendem a ter um processo inflamatório, uma cicatriz é pior, uma cicatrização pior, e muitas vezes elas podem evoluir com hipertrofia, e aí a necessidade das malhas, usar malha compressiva para tentar minimizar essas cicatrizes hipertróficas. A hidratação cutânea é bem importante e é evitar a exposição solar. Esse é o tratamento geral das lesões de segundo grau. As lesões de segundo grau, em geral, elas não necessitam de enxertia, aquelas superficiais, as profundas vão necess necessitar. Já as lesões de terceiro grau, elas sempre necessitam de, de enxertia. Como a gente disse no vídeo anterior, as lesões de terceiro grau, elas acometem toda a derme e chegam até o tecido celular subcutâneo, podendo chegar até músculo. Então, se você perdeu toda a pele ali, você tem que substituir essa pele. Você perdeu aquela barreira, aquela proteção. Então, elas, o tratamento é o desbridamento, retirada de todo esse tecido desvitalizado e essa enxertia de pele precoce, trazer uma nova cobertura para você evitar é, é, para você trazer novamente aquela barreira e fazer a cicatrização é, mais precoce dessas feridas. A escarotomia. Faz o que que vem a ser? Uma, essa pele de terceiro grau, ela fica rígida quando você tem a queimadura. Quando ela fica rígida, ela impede até a circulação daquelas regiões. Então, uma queimadura de terceiro grau no membro inferior, no tórax, ela vai prejudicar a expansibilidade do tórax. Ela vai... Junto com essa queimadura, você tem edema do músculo, você tem inchaço desse músculo, você tem... É... Uma, um prejuízo da circulação porque vai haver um compartimento, aquela região ela não vai ter para onde expandir porque a pele está grossa, forma uma carapaça. Se a gente avaliar por medida do oxímetro, do, do segundo artelho ou do segundo dedo da mão, a gente avaliar é, prejuízo dessa circulação, está indicada a escarotomia, que é fazer cortes para abrir essa pele dura, para deixar esse tecido se expandir e você ter uma, uma circulação melhor. Então isso é a escarotomia, que é quando a gente corta o tecido, e a fasciotomia é aquela fáscia profunda, é aquele tecido que reveste os músculos, que ele pode dar uma síndrome de, de compartimento muscular também. A enxertia cutânea, então o que, que é? Se eu tirei toda essa pele, eu preciso trazer uma nova cobertura para cicatrizar mais rápido, para você ter um fechamento mais rápido dessa ferida. Então a gente tira pele, faz é, o, o cortes, né? usa a faca de blé para fazer a retirada do enxerto ou até o dermátomo elétrico, que são aparelhos que você retira camadas finas de pele de regiões não queimadas, de regiões sadias, para trazer a cobertura para aquela região que foi queimada. Então, esse, isso é enxertia cutânea, isso é enxertia de pele. Ela pode ser feita direto sobre o tecido celular subcutâneo, ou ela pode ser feita sobre produtos sintéticos produzidos de matriz dérmica. Como a gente perdeu a derme pela queimadura, eu posso pegar uma derme bovina, eu posso pegar uma derme sintética, colocar e cobrir. Colocar essa pele por cima é, São tratamentos também possíveis Quando a extensão da queimadura é muito grande Eu não tenho pele suficiente do próprio paciente para cobrir você pode fazer coberturas temporárias, seja com pele de ram, pele de tilápia, e tem vários tipos de xeno enxerto, ou até enxerto de pele de cadáver. Tem banco de pele de cadáver em alguns centros de queimadura para fazer essa cobertura temporária até conseguir realizar a cobertura do, do próprio paciente. Uma coisa importante são as sequelas da queimadura. Então, nessa imagem aqui, a gente vê isso. Já não é a queimadura... Aguda, não é um queimado agudo, já cicatrizou, já fechou tudo, mas ele fez sequelas. Aqui no caso, fez uma brida cervical. O paciente não consegue estender o pescoço por causa dessa cicatriz. Então, o tratamento dessas sequelas, aqui por exemplo, também uma sequela na região axilar, eles são complexos, é, necessita da retirada desse tecido fibrótico. Muitas vezes é tratado com aquela matriz, como eu disse, cobertura, fazer novos enxertos ou retalhos a zetaplastia para tentar liberar essa cicatria. Então é um tratamento mais complexo. E além do tratamento das cicatrizes, tem o um tratamento psicológico, como a gente falou. Aí é necessidade de uma equipe multidisciplinar. Então, é, essa é a visão geral daquele tipo de queimadura. Mas é lógico que, como eu disse, a lesão inalatória, o trauma, a insuficiência renal, cardíaca ou hepática, tudo isso necessita de um manejo especial. O choque, seja ele por por perda de volume, seja ele por infecção, e avaliar sempre a flora bacteriana. Cada hospital no atendimento do trauma, ele vai ter um, um, uma, uma flora bacteriana específica que precisa de um tratamento específico. Isso gera custos. São custos altíssimos. Geralmente, a internação é prolongada para fazer esses curativos, o paciente fica internado muito tempo. Então, a gente diz que o melhor tratamento para queimadura, sem dúvida, é a prevenção é orientação. Crianças, a maior causa de queimadura no nosso meio são líquidos quentes. Então você deixa o, o leite fervendo, você deixa uma água fervendo para fazer o café e com o cabo dela para fora vem uma criança, toca naquele cabo e se queima. Então a prevenção, sem dúvida, é o melhor tratamento. A questão do álcool em líquido, álcool gel. O álcool gel diminuiu muito o acidente com com, com esse tipo de, de queimadura, mas daí, ah não, agora eu tenho que acender uma fogueira ali, eu compro uma gasolina para acender um fogo. Então a gente precisa orientar mesmo que isso é uma coisa real e grave e que precisa ter dado a devida atenção e para isso o dia 6 de junho é o dia nacional para a conscientização disso e a luta contra as queimaduras. Eu espero ter sido um vídeo esclarecedor e agradeço pela, por assistir esse vídeo todo e curte o nosso vídeo e compartilhe se você gostou. Muito obrigado!